Falaram. Falaram que não iam se inscrever no canal. Porque, Oi. Casada. Sim, caso você saiba de onde foi essa referência, é a referência ao Paulinho. Paulo, do canal 2. Dele, pelo menos. Espero que esteja aparecendo aí na tela, né, o editor vagabundo. Tipo, eu, eu coloquei pra gente no título, é... Alguma coisa como noob jogando Dark Souls. Da primeira vez, porque, tipo assim... Eu literalmente comecei a jogar isso aqui ontem. Eu já fiz uns 4 saves. Eu já matei esse primeiro boss vez, muitas vezes. eu então, tipo. Às vezes eu posso ser considerado ainda no, no tá ligado? E assim, eu tô pensando também. Chegar uma hora aí que eu vou pegar meu save, né? Porque, sim. Eu não me importo muito com perder todo o meu progresso. Só pra fazer os vídeos, então. Eu pretendo talvez fazer uma live disso aqui. Eu falei uma vez que eu ia fazer live de Far Cry 3 e não fiz. Toma ele. Vapo. Brau! Mais de pé porque eu tenho medo de dar merda na hora, tá ligado? Como eu conheço players de Dark Souls, eu vou falar. Ah, entra nesse caminho aí, ó. <risos> Tem um negócio muito divertido ali na frente. Ó, oh, tá vendo aquilo ali? Me mata mais fácil do que parece. Mas eu vou. Eu vou tentar pegar aquele troço ali. Sai, sai, sai, sai E assim, por esse vídeo aqui Eu pretendo pelo menos chegar até O próximo mapa Ah, vagabundo Porque aí pelo menos a gente tem um, né Um pontinho Olha só, eu posso ir na mão Vral, vral Será que dá pra fazer um one punch me da vida aqui? Acho que não, hein de início, assim. Muito difícil. Ó. Eu vou chegar lá, ó. vou terminar o vídeo. Essa aqui é a minha segunda vez fazendo, então... Gravando vídeo, no caso. A primeira eu só não fiz porque... né Meio que... Invadiram o meu vídeo. O Cauêzinho tá aí nas gameplays. Ai, rapaz. Que isso, meu filho. Calma. O que tá aí, às vezes, nas gameplays. tá querendo participar de mais uma. Não chamei para gameplay, veio roubar. Você não é gameplay. Essa aqui eu tô fazendo só para pegar uns... Umas almas. Eu vou precisar muito delas lá na frente, porque eu quero pegar a katana. Vai ser aqui, né? Eu sinto que vai ser um pouquinho necessário. Eu só preciso me reacostumar ao moveset dele, então... A primeira morte, não, a primeira morte nunca conta, tá? Mas se eu matar ele também, ninguém, ninguém se importa. Meu fone para de funcionar de um dos lados. Sai daí, sai daí! Eu não sou tão ruim. Sou só horrível. Informamos, galerinha, meu fone está vindo a falecer. Tá funcionando só do lado direito. Então vamos lá de novo. Agora eu já sei os movesets dele, né? eu não levar de primeira. A gente já chega aqui, ó. bater? Vai bater? Errou. Me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Obrigado. Não era isso que era pra você fazer, não meu Deus? Devei. Ele não vai chegar aqui, tá? Não era pra você ter feito isso. tá bom, é um sonho, é um sonho. Ó, já passei a primeira forma. Mas acho que não vou passar nada também não. Lá vem ataque. Ah, o eu droga eu não percebi. Olha a vida desse arrombado, velho. Que isso? É um cachorro? <risos> é um cachorro, isso aí é. Sem perder um de vida, sem perder um de vida, filho. Não perdi um. Eu vou levar o primeiro pau que ele der. 3, 2, 1. 1, 2. 1. Ai meu Deus! O Vasco me chamou! Ai, rapaz! Sei que pode ter gente duvidando da minha, da minha gameplay, mas eu consigo, sim, eu consigo. Sino, isso que eu tava precisando. Porque assim, eu matar esses clérigo é a mesma coisa que nada, tá ligado? Ganhar esse sino é uma bênção, basicamente. Porque o sino, ele dá 100 de alma quando você vende ele. Eu não vou usar mesmo. Mas assim, falando mais de souls-like, mano. O meu primeiro, eu não sei quando eles já morri eu acho que eu já morri umas quatro vezes O meu primeiro Souls-like foi o Nioh E sério, o Nioh é muito difícil Mas eu acho que pra iniciante ele é, ele é muito bom para quem tá iniciando no mundo Souls-like Pelo fato dele ser difícil, tá ligado? Ele já te acostuma a te jogar na tua cara Olha aqui ó, tá vendo? Todos os inimigos normais são fáceis Aí você vai lá no Onryuki tu morre em dois segundos Assim como todos os Souls-like que isso, gente? Que isso? Pra que tanta agressividade, gente? Ai, gente, pode resolver na, na palavra? Olha, olha que me estume... Eu jurei que eu ia morrer. Eu jurei por dois segundos eu vou morrer. Morreu. Por isso que o escudo é inútil, tá ligado? Não, não, não vejo necessidade do negócio que você vai levar um pau e vai morrer ainda assim. Pô, pra mim o escudo não faz dano nenhum em você. O máximo que o escudo pode fazer é quebrar teu braço. Porque, seguindo pelas leis do mundo, você pode quebrar seu braço usando um escudo. Caso seu inimigo seja muito forte, tá ligado? É tipo uma prensa hidráulica contra um braço. Na verdade, isso não fez sentido nenhum, né? Acho que eu vou ficar quieto. Eu sinto que eu não tô ganhando vida, eu sinto que essa flecha, essa flecha atravessa atravessou a parede. Essa flecha não tem sua atravessar a parede eu vou fazer? Olha isso, o cara tem um pré Oh, shit. Here we go again. That's country. Por favor, por favor não, por favor não, por favor não, favor não. Ai, meu Deus. Você tá maluco, irmão? Você tá achando que você tá tratando com quem, irmão? Você tá achando que você tá em quem? Você tá com quem? Você tá tratando com quem, enfim? Caixinha aqui, pô. Nossa, eu quase levei isso. Tira esse escudo da mão, filho. Você não vai precisar disso, não. O cara é profissional demais, mano. Não é não. é não. Fala bem, não. Fala bem, não. Fala bem, não. Só fala, mano. Só fala, mano. Não pode falar bem, não. Se falou bem, o vaso quebrou. Não pode falar bem, mano. Tu joga ruim pra caramba, irmão. Tu é ruim demais, velho. Nossa, ele tá muito com a cara de que vai me bater Ui, ui, ui Me mama, ó, oh, ó, oh, cadê Cadê, ó, oh, ó oh. Aqui, ó, oh. fica aqui, ó oh. No chão aí, ó oh. Fica aí, ó oh. XD, aí, ó oh. Otário É louco, filho. 4K. Nossa, maravilha. Vou só chegar no, no, no ponto. Pegar o bonfire que tem lá. Conseguir a katana nesse vídeo aqui ainda. Eu espero que esse vídeo tenha ficado muito curto. Porque okay. okay, sim. Tipo assim, quando eu sei que eu vou vencer, eu posso falar bem de mim. Quando eu não sei se eu vou vencer ou não, aí que tá o problema de eu falar bem de mim. Eu não posso, cachorrinha. Esperou pular. Pula. <risos> Morreu. F de base. Não tancou. Vamos lá. Coisas que eu vou vender. Esse braseiro aqui. Ai, mas caixas são importantes. Não é importante não. Para de pra mim. <risos> o cara tá ficando maluco. Se liga no drip do pai. Que isso. O já tá com cotinha. Malha de cotinha. Só que felizmente eu vou ter que morrer. Então. Eu vou ter que morrer porque... para pegar a katana eu tenho que morrer. Basicamente. Porque o personagem é bugado. Pra katana eu preciso de destreza 16. Então a gente já vem aqui. Ó, e gasta tudo na katana. Adeus. Eu falei que para é bonitinho, né velho? Não sei se é porque eu tenho problema com o cabelo branco. Caso você goste, caso você queira que eu. Né? Falar contra o teu próximo boys. Comenta aí, tá ligado? Se você quiser uma série. Jogando Souls likes. Fica vem aqui, ó. Essa pontinha Por favor, cai. De graça, sim. Não era esse o meu plano. Nem ferrando! Nem ferrando! Nunca! Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca consegui fazer isso, velho. Estamos abençoado, velho. Nossa! Não tô... Nada pra ganhar pra estar tá aqui. Nossa, mano. Nós estamos abençoados demais. O que que foi isso? Mas eu juro por tudo na minha vida, mano. Em nenhuma das minhas gameplays eu consegui fazer o que eu acabei de fazer. Nenhuma das vezes eu consegui fazer. Ah lá, tá esperando lá já. Nenhuma das vezes eu consegui fazer o que eu fiz. Nenhuma. Sem piada, sem, sem meme. Sem meme nenhum. Eu preciso de um enforça. Né? Vou... Pronto, agora eu posso usar tranquilamente isso aqui. E tipo assim, caso vocês pensem, cara, você vai fazer uma boot de samurai para profissional? Eu não faço ideia de que boot que eu vou fazer, eu tô pelo além. O que vier é lucro para mim. Desce, desce, desce, desce, desce. O oficial, cachorro do capiroto Ai, papai oh, aqui eu tenho que ser rápido Então Pode trocar de arma Porque aqui o negócio é mais embaixo É muito mais embaixo Graças a Deus matar esse maluco Esse maluco, pra quem não sabe Ele virou um demônio gigantesco E tenta me matar Não morreu, vagabundo e aí, se você mata ele primeiro, ele, eu acho que, se eu não me engano, ele nunca vai aparece aqui. Então, galera, acho que por hoje é isso. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Caso vocês gostem, você clica aqui embaixo, ó, no like. É mais ou menos por aqui assim, eu não faço ideia. Então, é isso. Aproveita. Ver qualquer vídeo que aparecer aqui no izinho. Ali naquele canto. E é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E agora eu vou dar uma jogadinha na minha outra conta. Comenta aí embaixo Hashtag rosquinha pra eu saber que você viu até aqui. É isso. Tchau.